Thank <laughs> you. vamos dar início aqui a mais uma sessão a segunda sessão do canal digital no YouTube hoje é dia 24 de fevereiro de 2022 estamos a ver aqui os mercados a cair BTC a perder a dominância 9,94%, os mercados todos no geral tudo no vermelhinho vamos fazer aqui uma reação aos youtubers em cripto e como eles estão a reagir a esta queda de preços. Vemos aqui então Bitcoin. Vamos só ver aqui os títulos principais: Live Bitcoin, creche É óbvio, ah, mas isto toda a gente já, já viu que está tá em crash. Bitcoin, I got wrecked! <risos> I got wrecked. <risos> olha só que faz-me rir o MM Crypto, este este este youtuber já já anda aqui nisto pelo menos há uns dois anos que eu o vejo aí e ele cada vez que faz uma live perde dois anos como podem ver mesmo sem abrir o vídeo ele ele é muito emotivo é muito dramático e então é ele não tem, ele, não é, ele, não, ele é um bom holder e contribui da forma como ele pode para o sistema mas ele a nível psicológico não tem perfil para estar no mercado porque é assim, ele quando sobe muito faz uma festa enorme, faz aqui uns thumbnails no YouTube com os olhos todos bugalhados, todos abertos e depois quando cai é assim, faz assim, fica assim tipo dramático e como é que eu ia dizer, pá, ele está em sofrimento, assim, ele já anda no mercado, pelo menos há uns, dez... esse não deve andar há mais, eu não o conheço pessoalmente, mas pelo menos no YouTube eu conheço há dois anos, ele já devia saber, ele já viu muitas subidas e muitas descidas, eu já o vejo no YouTube, desde que o Bitcoin tinha se calhar 9 mil paus, para aí mais ou menos, e ele já viu muitas subidas e descidas, mas ele continua uma pessoa muito emotiva, quando sobe ele estrelha muito e faz muita barulho quando cai também e eu acho que era isso assim que é o título dele Bitcoin I got hacked <risos> porque ele é um holder ele, ele não guarda Bitcoin Pá, nós sabemos que no longo prazo os holders são os que têm mais mais probabilidades de sucesso como é óbvio aos traders e os investidores ele como over é pá deve estar mesmo agarrado às bolinhas porque pronto mas tem que se aguentar à bomba porque depois o reward há de vir o reward há de vir o Bitcoin não vai acabar não é do tempo que demorar nem que agora andasse um ano ou dois até ao alving em baixo ele depois há de subir e há de haver mais oportunidades para ele poder comprar mais eu acho graça ele dizer Bitcoin I got right. <risos> Ai, my God, está fixe, está fixe este aqui, já ganhei o dia. Um gajo vai está para casa. fica logo sem disposto. Ai, ai, vamos ver aqui então este, este rapaz aqui, Cripto, Anup, deve ser isso Anup. Urgente, urgente! Este também já deve estar no mercado há muito tempo. Ai, urgente! <risos> Bitcoin, the worst is yet to come! Ai, isso é verdade! The worst! <risos> yeah, ainda, ainda, ainda tenho que andar, uma bequinha, mas a gente já lá vamos falar sobre isso. Vamos continuar a ver aqui. É isto está muito bom, meu. está ótimo! <risos> está muito a ótimo! <risos> não, a gente faz uma cara de sério, a gente já vamos ver aqui os títulos. Invasion, Rússia Will invade Ucrânia before end of night. Opa, é assim, CryptoRuze a dar notícias de guerra. Ok? Também não vou comentar. Não vou comentar. Vamos passar aqui à frente. Lavic Crypto, Bitcoin, when is Ending. Olha, olha, se calhar ela até pode ter uma boa estratégia e ter alguma coisa boa para dizer. É sempre uma ideia, cada um tem a sua mas parece-me bem este aqui parece-me bem não faz assim uma cena dramática e tenta passar uma informação com as ideias dele ok este aqui respect respect my brother vamos ver aqui o Richard Earth. Richard Earth. ui estes gajos são mafiosos meu. Eu quando começo a ver cotas isto é tudo a velha guarda, meu. bitcoin is going to zero Bitcoin is going to zero. says Peter Schiff. <risos> Gold debate with the hit Ferr Punk Shane e Pumfay. Pulp... É tudo a pulso. É tudo a pulso. Ah, então o Bitcoin vai a zero. Ah, ok. Olha, há um site. Há um site que registra cada vez que já apareceu uma notícia a dizer que o Bitcoin ia ao zero, aquele tanto ainda é grande, este ia lá a ver, que giro, Bitcoin is going to zero, ui, era bom, olha, sabes o que é que acontecia se o Bitcoin fosse ao zero, o pessoal comprava, a merda e aos 200 mil, este bacana não tem mesmo noção nenhuma, este senhor, é, é assim, este gajo da velha guarda, pá, não são todos, é óbvio que há pessoas mais cultas que outras, mas muitos falam de Borna sem saber do que é que estão a falar. E aqui vamos passar à frente. de qual é de aí. Ok, vamos ver aqui. Don't stress, olha, boa, boa. Manejo de... manejo de psicológico. The crypto stock market crash is going almost to plan. Ok, don't stress. Está tudo a arder, mas não stress, hein? já tiraram os putos lá da barraca, <risos> então deixar arder, não stressa, não stressa, não, mas, mas por acaso este está a fazer uma coisa ao contrário dos outros, os outros espalham o pânico, são espalhas-brasas, e este aqui tem uma postura séria, e diz, de onde está a fazer uma dificuldade, se ele for um waller, está a fazer uma dificuldade pela cara dele, está muito sério, tem uma mensagem boa, que isto por acaso é uma coisa que as pessoas deviam meter na cabeça, de onde quer suba quer deixa é pau. o preço faz o que, que entender desde que as pessoas façam o seu manejo de risco e don't stress está tudo bem deixar de era deixar <risos> de stress vamos passar aqui à frente Ora, show you céu or vai Bitcoin right now Ah deve comprar ou vender Bitcoin agora pois isso é uma questão que as pessoas é que sabem o que é que há de fazer? Ele tem a opinião dele. Não vamos abrir o vídeo. Mas pronto, é uma pergunta. É uma pergunta. Até uma pergunta interessante. Urgente. Show will sell or buy Bitcoin right now? É uma pergunta interessante. Deve ter a sua análise e a sua estratégia. Cada um tem a sua. Vamos seguir em frente. Respeito. Ui, a cara deste banquero! <risos> Eu achei uma graça. É assim, o resto dos youtubers, para outro tipo de tema que não seja cripto, fazem umas caras assim, tipo esta, mas é esta, mas no Bitcoin, em cripto, os bacanos são mesmo abusados. Me olha bem a cara desse bacano. Uh! Bitcoin Mega Wales Bank Cardano! Ah as baleias não estão a desovar estão a, estão a encher o saco Bitcoin Mega Wells Bang, cardano e xrp oh! <risos> Ok não sei onde é que viste isso mas por acaso a gente hoje até vamos lá ver quem é que está a comprar e qual é que é a porcentagem de quem está a comprar vamos ver onde é que andam os holders já, já lá vamos mais à frente ver onde é que andam os holders Ora, este aqui. É, pá, este senhor aqui. Olha, eu vou dizer, eu, quando, uh, antes, antes de andar na, na academia do Ivan ontec este senhor aqui, estou a falar aqui deste bacana, que é o, como é que chama? Mark Davis. O gajo é inglês, sabe os esse chumbo é da correta, a falar. Um, e pá, e eu, eu estava a trabalhar, tinha sempre os fundos não é? Porque o meu trabalho permitia isso. E eu gostava de ouvir notícias, eu, na, naquela altura, havia notícias... Oh, ouvi notícias do YouTube pois mais tarde percebi que é que é a pior coisa é a pior coisa que se pode fazer e isto para perder dinheiro é do best é -er. o YouTube vejam as opiniões dos outros não façam a vossa própria análise e vão atrás daquilo é que os outros dizem pois vocês vão ver os tomes é assim para já as notícias dos pumps quando saem no YouTube o pump já aconteceu e já é tarde essa é nova primeira Pai, depois aquela cenário que saiu uma notícia, é assim, há, às vezes as notícias até podem estar a reagir aos acontecimentos. Por exemplo, uh, aconteceu. Um, portanto, vamos imaginar que há um ativo qualquer que está tudo normal. Ninguém fala dele. Mas se ele cair ou se ele subir é notícia. Mas quando essa notícia sai, isso já aconteceu. Pronto. E depois daquelas notícias que relacionam, ai, agora a Rússia. Não sei que depois começam a relacionar com a queda, assim. Se a Rússia não entrasse em guerra, o Bitcoin ia continuar a fazer o um movimento ABC. Não importa se a Rússia vá atacar ou agora faça uma espada, já vou dormir na mesma cama. Porque esta onda 1 2 3 4 5 no BTC semanal já vem desde 2018. A Rússia nem sequer imaginava ainda fazer aquilo que está pronto os acontecimentos que estão a acontecer hoje nem sequer estavam previdos por isso é assim, este é um movimento que já vem de há muito tempo não é agora que estamos no ABC vamos correlacionar os prontos cada um pense como quer estudem e, e depois de estudarem façam a vossa análise e cada um tem a sua opinião as opiniões dividem-se nem todos têm a mesma opinião é normal temos é que, que respeitar sempre as opiniões uns dos outros que é assim, criticar é uma coisa, gozar é outra. Há uma crítica, pode ser uh, construtiva, pode ser para brincar, agora gozar, gozar, gozo, não, a gente deve respeitar sempre as pessoas e as opiniões do assunto, porque eu venho aqui, eu não estou a gozar com ninguém, estou a fazer aqui uma, uma reação aos títulos e por acaso acesso esta pessoa aqui em concreto, como eu estava a dizer há bocado, eu ouvia... Eu ouvia notícias uh, é do YouTube e acompanhei já e, e acompanhei e já acompanhava esse senhor aqui há uns tempos aqui um Mark Davis é pá mas depois um gajo de começar a estudar começa a ver que estes gajos não pá não não não não, não entende nada mesmo. não, não entende nada podem ser bons a fazer vídeos a ter algum conhecimento mas não é muito profundo porque acabam por dizer coisas que não tem nada a ver e depois induzem as pessoas em erro, e isto ver vídeos do YouTube é ótimo para as pessoas perderem dinheiro. E já para não falar que este aqui não é o caso, mas há muitos vídeos aí de scan e as pessoas vão atrás aqui de uma catrefada de, de, de vídeos. E no meio deles há uns, há uns bons, há outros maus, há uns péssimos. Enfim, continuando <coughs> uh, naquela anterior, eu já ouvi este rapaz aqui, o, o Mark Davis. Uh, mas recentemente, eu reparei numa coisa, pá, então é assim, se eu já não vi os vídeos dele, agora uh, em vez de ter um, uma opinião neutra sobre o, o canal dele, eu passei a pensar de uma forma negativa e eu vou dizer porquê, porque é assim, ele em janeiro, eu agora não vou abrir aqui vídeos de ninguém, só, só quero ler mesmo os títulos, mas há aqui umas personagens que eu, que eu, que eu conheço, este texto é um deles, e eu reparei que se vocês forem ver aqui o Mark Davis não sei se foi este mês de Fevereiro ou se foi em Janeiro e ele andava a dizer às pessoas Ai quais é que são olha há a ver um vídeo que diz assim quais são as melhores moedas para comprar em 2022 portanto estava a dizer às pessoas que a moeda tal e tal e tal seriam as melhores moedas para comprar em 2022 e depois reparei há uns dias, se forem procurar, vocês vão encontraram ao vídeo dele, em que ele diz assim, o que é que você está a fazer mal? Portanto, os mercados começaram a cair, os mercados começaram a cair, os projetos todos. Uh, é óbvio que o um mercado começa a sair, o uh, volume é do, do market cap, é óbvio que, que os mercados caem todos. E depois, acho que graças ele dizer assim, o que é que você está a fazer mal? Ou seja, estou quer dizer, ele diz às pessoas em janeiro ou no início de fevereiro, ah, quais são as moedas que você deve comprar? Portanto, vamos atrás, vamos imaginar que há alguém que vai atrás da, da conversa aqui do macio Mark Davis. Ah, eu vou comprar as moedas que este bacana disse, que este gajo é um entendido caras caraças. E, e vamos imaginar que essa pessoa comprou aquelas moedas. E depois começa a ver, o mercado começa a cair, as moedas começam a descer o valor. A carteira começa a descer, a descer, a descer e depois um dia vais negar o YouTube, vais ver o vídeo da pessoa que te disse que aquelas moedas é que eram do best e depois vês o gajo a dizer assim. O que é que você está a fazer mal? <risos> o que é que você está a fazer mal? Não por acaso ele não tem razão, porque aquilo que as pessoas estão a fazer mal é ver os vídeos dele. Porque é assim. Uh por já eu não deve dar conselhos financeiros a ninguém nem eu nem eu nem ninguém que não tenha uma, uma licença para isso e pai em segundo lugar é assim pai pode dar lá os dele e falar sobre as estratégias e o caraças mas é assim ele cometer um erro e depois culpar o essa pessoa é pá, isso é uma cena é uma cena é para mim eu acho cômico eu acho cômico porque da mesma forma como eu vejo estas coisas que está disponível ao, ao público que toda a gente pode verificar aquilo que eu estou a dizer uh, e com certeza haverá outros por aí que olha por exemplo antes antes é do fim do ano diziam assim ai ah, o Bitcoin até janeiro vai até 250k opa havia alguns já dizia que há 500 Epá, é assim, até pode ir, mas não é até janeiro, man. A gente estamos em janeiro, estamos a ver o preço a cair. Epá, não se pode estar a enfiar coisas na cabeça das pessoas, porque algumas pessoas podem ir atrás. Epá, podem ir atrás desse, desse filming e de entrar lá naquela onda. E, epá, e depois acabam por perder dinheiro, que é, isto é bom, ver filmes do, dos youtubers, é mesmo para isto, é para as pessoas perderem e depois aprenderem que têm que estudar e que elas têm que fazer a própria análise porque o dinheiro é delas e a responsabilidade é delas se tiverem lucro ótimo elas estudaram para isso e o mérito é todo delas se perderem essa é a responsabilidade delas foi a decisão delas não foi a decisão das pessoas do YouTube pá, isto é uma cena por o dinheiro de uma pessoa para que está a ganhar os seus trabalho, não é e para juntar qualquer coisa e depois porem o dinheiro em cima de uma opinião é tipo aposta de uma outra pessoa é isso também não é uma cena ver e smart mas prontos é, as, as pessoas acabam por ficar enroladas numa cena psicológica oh mas não se interessa não se traga <risos> então vamos continuar esse aqui é respeito para toda a gente este aqui, olha, eu nem quero falar sobre isso, meu. eu considero-me uma pessoa educada. <risos> vamos ver daqui outra, vamos passar à frente. The true on Bitcoin, is it real and inflation age? Pá, eu aqui não sei o que é que ele quer dizer com isso. Ele está a dizer que a inflação, mas esta inflação que ele está a falar está relacionada com o Bitcoin ou com o Fiat? Porque com o Bitcoin não é de certeza. O oh, porque se for ele só pode ser completamente ignorante eu não estou a perceber bem aqui a notícia bitcoins resilient mount rise volátil market é pá é uma cena que as pessoas têm ai o um mercado volátil o um mercado volátil man tem mesmo que ser volátil senão não me interessa meu para que é que eu quero uma moeda Até então, um stablecoins meu é óbvio que é volátil se não fosse volátil, não tinha tanto interesse para os especuladores. Ia ter interesse para quem quer fazer a reserva de valor e outras características positivas que o Bitcoin tem. Pá, mas sem volatilidade, olha lá, quem é que ia especular? Isso é a mesma coisa que um gajo estar a especular numa, numa moeda, numa, numa stablecoin. Mas pronto, vamos passar à frente. Olha, eu nem quero perceber de onde é que ele está a afonar desta informação. Porque se eu entender que ele está a dizer que... O que o Bitcoin tem este problema. Uh, quem tem um problema é eu, mas vamos passar à frente. Ora, Diton já agora, como é que era o nome aqui deste bacana? CNDC Television. Oh! oh CNDC são mesmo as pessoas indicadas para dar, para dar algum bitaxe sobre criptomoeda. Por acaso, é é, é este é assim que. Aí, afins. Estes aqui são mesmo especialistas, por acaso. Ora, ditando predict, it's over. <risos> it's over. It's over! It's over! It's over! <risos> Olha, isto é bom. Isto é bom porque é sinal que os mercados, uh, isto é tudo um jogo psicológico porque existe um. um, um uh, até um indicador psicológico do uh, dos mercados. E.. Um, e por acaso agora neste momento estamos Extreme Fear, Extreme Fear, ainda falta mais um estágio do medo mais abaixo, portanto ainda não estamos naquele Blind Fear, uma, assim uma coisa mesmo parva, estamos no Extreme Fear, estamos a ver velas vermelhas mais compridas, mas uh, de repente podemos passar para outro estágio e começar velmas assim, maiores e mais rápidas, Meu, mas isto é louco, It's Over, o que é que It's Over, man? dito para dito se a case against Ripple, não está nada a não está nada a Bitcoin rebounded attention ao FOMO olha olha atenção ao FOMO Bitcoin rebounded este aqui este aqui até podia ser interessante ouvir a opinião dos outros quando a gente já tem a nossa opinião formada é uma coisa. Agora se vamos procurar opiniões e é para a tela e ver vídeos. Mas pronto, vamos ver. Vamos aqui continuar na nossa aventura. Rússia inicia ataque, mercados caindo. Rússia inicia ataque. Mercados caindo. Rússia ataca. Guerra iniciada e Bitcoin. mercados caem nessa madrugada. <risos> Tem hora marcada. Putin na garra do telefone. Dump <risos> tem hora marcada, é agora, nesta madrugada bacana, este aqui também não sabe que o movimento de Elliot Wave que nós estamos agora começou em 2018, não tem nada a ver com o Putin ele até pediu ir para casa jogar as cartas e acabar com a cena que o Bitcoin faz o que tiver que fazer meu. não tem nada a ver, mas pronto, como eu já disse, cada um tem a sua opinião Olha, este bacana, este bacana aqui como é que ele se chama? Investidor modesto. Olha, ele modesto não tem nada. Ele é muito dramático. A psicologia dele não, também, não, também não, não tem perfil psicológico para este mercado. E, e só pelo título dá uma para ver que ele também é um espalha-brasas. É, há pessoas que têm medo e este gajo ainda caga mais todas. <risos> Ora, este é em francês. Já sejeo cripto sejeo maintenant sobre bitcoin et e ethereum e altcoins novo sinal país isto é isto por acaso até nem nem é um título muito mau isto por acaso até nem é um título muito mau electronic crypto electronic crypto cripto sejeo maintenant sobre bitcoin et e ethereum e altcoins novo sinal tem ali um sinal. Né? Quer dizer, ele investe para de as ondas as ondas da LL2 fica à procura de sinais. A ver onde é que é, onde é que eles andam. Mas ok, cada um tem a sua estratégia. Respect. É a opinião dele. Vamos passar à frente. Breaking. Rússia, Manches, até que, olha, vamos passar à frente. Nem quer falar sobre isto. Bitcoin caindo ao vivo ao oh, Bitcoin cai sempre ao vivo tá 24 horas ao vivo continuando auto trade perpetual ou oh, bacana né que é frio? eu, eu, eu faço destas cenas meu. é cripto cripto cripto meu estas cenas de perpétuos e alavancagens e é para isto não é para mim olha o outro I was not wrong Plano B: The True of My Bitcoin Cresced Below 40k Pagan. É pá, eu também não estava errado. Basta ir lá ao meu perfil no TradingView e já estava previsto, né Mas pronto, ainda bem. Há pessoas a verem as coisas, uh, se calhar de formas diferentes. Se eu conseguir ver a mesma coisa na mesma direção. Ainda bem, ainda bem para ele e para a estratégia dele. Isto é o Crypto... cripturi Crypturi. Por acaso até gosto do thumbnail do Bacana. Um thumbnail até jeito. E cá está o mesmo Bacana. E cá está o mesmo Bacana, fluito. Mais dois quilos que ele perde numa live <risos> ao fazer um vídeo, <risos> olha bem para a cara dele, <risos> ele... <risos> ele anda a perder, pensa, olha debaixo dos olhos dele, os outros já se começam a ver, ele quando faz estes vídeos perde sempre 3, 4 quilos, mas uma piada, este bacana, Bitcoin, 99% de onde se diz, ele faz parte dos 1%, por isso é que está aflito, ele faz parte dos 1%. Por isso é que ele está a mandar feliz. Mas ok, vamos passar aqui à frente. Ora, vamos ver aqui este bacana. Is war coming? auto protect your health? Olha, é uma boa pergunta, se calhar é algo interessante. When war breaks out? on gold or bitcoin? Frank Holmes predict 3 mil for one of two. É man. É assim, tudo pode acontecer, não é? Tudo pode acontecer, mas é assim, se puxar uma um gajo puxar, eu não sei onde é que ele foi buscar estes 3k. Eu gostava de saber como é que ele chegou a esta, se foi tipo, acordou de manhã e, e pá, e, e sonhou com o número três e depois disse 3 capa Ou se ele realmente por trás desta perdição tem uma estratégia. E ele, pá, não sei se ele tem alguma estratégia para suportar isso, mas é assim: puxando uma Fibonacci de cima a baixo, mesmo no passado, é pá, 3K, menos fogo. Não estou a ver, não estou a ver. É assim, há de descer. Há de descer. Eu tenho, tenho uma ideia na minha cabeça do que será o limite mínimo e o limite máximo. Não, não quer dizer que se vai efectuar como eu estou a, a prever. É pá, mas três capas tá longe, tá longe do mínimo que tá longe do mínimo que eu imagino, mas pronto. Isto é sempre bom ver, isto bacanas. Cada um tem a sua. Um disco vai ao zero. Está <risos> melhor que este, este aqui está melhor com o outro. O outro dizia aqui ao zero. Cinco best criptocoines de março. Em relação a isto, em relação a isto, março março é assim um bocado de coisa se falar em março porque o mercado ainda nem sequer acabou de chegar ao fim da onda C, para a gente depois falar na subida de 1, 2, 3, 4, 5 ainda é cedo, nem sabemos a nível de tempo se é hoje, se é para a semana, se é para o mês que vem se é daqui a dois anos, o Alving por acaso até é daqui a dois anos portanto, apontar março é assim uma cena corajosa, porque isto em março a gente não sabe se realmente já está a subir ou se ainda está na continuação até a onda seca abaixo agora em relação às moedas não há cinco best coins é assim quando os mercados subirem até aquelas moedas que os projetos não não valem nada quando os mercados subirem e com o fomo todos compram tudo começam a encher os sacos e às vezes até há moedas que são <risos> Às vezes até há moedas que são mais caras e as pessoas não podem comprar tantas de comprar aquelas mais caras e acabam por comprar projetos mais pequenos e o mercado acaba por subir tudo junto, isto para dizer que 5 best criptocorrência, pronto, ele pode ter lá as escolhas dele, mas não há 5 best criptocorrência, ou seja, há várias, cada um tem a sua opinião, mas se estamos a falar aquelas que vão subir, que a gente não sabe se é em março ou não, é para subir vão subir todas um bocadinho umas mais outras menos mas quando os mercados subir eu não estou a ver o um mercado a subir todo para um lado e a ver uma moeda a descer para o outro nada a ver um projeto daqueles uh, aqueles projetos fatelos que aquilo nem, nem chega às exchanges esses aí acredito esses até esses projetos que nem são listados nas exchanges uh, fazem muita luta para poderem sobreviver e muitos deles pode ir mesmo ao zero. Agora, se estivermos a falar de moedas uh, que estão listadas, uh, não estou a falar da Binance, porque a Binance é a puta do mercado eles, uh, uh, pelo preço certo, eles listam qualquer coisa. Vamos continuar aqui a nossa. Oh, olha quem é ele. Eu cortei este bacana, Marco Mark Cuban. Mark Cuban, o gajo, compra, o gajo compra criptomoeda. Do not sell your cryptocurrency. Altcoins are biggest opportunity science da internet. Olha, ele está a dizer uma coisa inteligente. Um ele faz a pergunta e exclama só ao mesmo tempo para servir a toda a gente. E depois, altcoins are biggest opportunity science da internet. É verdade. Continuando. Aqui para acabar. Urgent holders must know. Boa das sinais. Uma cena boa da marada. It's over. <risos> Isto, isto é para quê? Para os outros largarem? Urgent Bitcoin Price Update Crypto Analysis e não sei o que. Olha, é assim: um bacana comprou a 2 mil paus e ele está se cagando. Olha, essas pessoas achas que eles têm medo que o preço que deixa 50% ou que deixa 70% ou que deixa nem que deixa 80%? Se eles só guardar ah, no próximo bull market é para as pessoas não tem noção mesmo as pessoas não tem noção quem está a guardar Bitcoin agora imagina que eu nem comprou a mil euros comprou antes mas eu já nem diga antes vá quem comprou a mil euros meu achas que agora Ai it's over urgent price update que não digas que isto agora vai ao preço que, que os gajos compraram lá atrás Tô -se cagando, meu. os outros guardam e é por isso é que o preço sobe meu. Se não houvesse holders, isto ia tudo, ia tudo abaixo. Mas pronto, este gajo, este gajo também é um espalha-brasas. Olha só pelo número de sinais que ele tem aqui no thumbnail. É pá, eu não sei. Isto é uma cena tripante. Mas pronto, cada um Cada um tem a sua opinião. Temos que respeitar. Mas isto é muita, muita, isto é muito mal. meu. Isto aqui, como é que se chama? CryptoKid Trading. Pá, não conheço, é assim, possivelmente deve ser daqueles que faziam vídeos em dezembro a dizer que ia chegar até hoje, não sei quando escapa até janeiro, continuando porque não vendo bitcoin, olha, olha este gajo este gajo, também, eu também via quando eu trabalhava é assim, este gajo tem o meu respeito eu não concordo com certas coisas que ele diz, criptomaníacos que é o canal criptomaníacos eu não concordo com tudo o que ele diz, mas ele diz muita coisa certa este gajo é um gajo inteligente, e eu sei que este gajo sofreu uma perda do caraças, o gajo cometeu um erro, o gajo cometeu um erro, ele sofreu uma perda do caraças, e o gajo, uh, não sei se já recuperou ou não, mas ele teve a coragem de seguir em frente, meu porque se há coisa pior do que perder o dinheiro, é perder a coragem, e este gajo ou, ou já recuperou, ou, ou, ou está a recuperar, e o canal dele, também está a subir, é pá. Olha, tem todo o meu respeito, apesar de eu não concordar com tudo o que ele diz, há coisas, há muita coisa. A grande a grande parte eu concordo, que eu já vi muitos vídeos dele, muitas horas de vídeo, que eu acompanhava gajos é, no YouTube e este era um deles. E, é pá, quando ele cometeu, para não erro qualquer, que agora não sei explicar bem claro que foi, já não lembro bem, mas ele cometeu um erro que fez ele ter uma perda do caraças. E é dava-me pena, Olhava para a cara do gajo, me ouvia-se mesmo. O gajo, mas ele sempre me ia manter a postura. Este gajo tem o meu respeito. Este gajo, para estar de pé, ainda este gajo é. é uma, este gajo tem o perfil que toda a gente. O perfil psicológico. Esta pessoa é o exemplo de, do perfil psicológico que todos deviam ter num mercado. Vamos aqui continuar. I don't buy a single bitcoin until. Ah, don't buy a single bitcoin until you see this chart. Ah, ok, pronto, não sabe o que é que está a dizer. Não vamos ver aqui Shark nenhum. O título é chamativo. Não vamos ver aqui. Olha, este aqui é outro bacana. Este aqui é um e Ele tem um projeto com Com aqui o Damun. Ele tem um projeto com o. Com o dono, com, com o Ivan que é o dono da, da academia, Ivan Tech tem uma moeda que agora não me lembro o nome, Eu, por acaso não comprei, porque ela não está listada, nas grandes exchanges, está listada ainda uma pequenininha, este aqui também, é, é assim, é um, é um older é um puto inteligente, e ele não ele sabe fazer análise, ele não sabe fazer análise, à maneira dele, a nível de análise, epá, tem, tem o meu respeito, eu, eu reconheço o valor quando eu vejo, mas a nível, a, como, como youtuber, como youtuber ele é uma pessoa também boeda, dramática, meu, faz assim, estas, estes thumbnails aqui, de cara aberta, parece o outro. Ah, e ele é amigo do outro bacana, que, que perde sempre 3 quilos cada vez que faz, cada vez que faz uma live. Deixa cá ver o que é que ele diz aqui. Bitcoin is doing exactly... What is need? Exatamente. Por acaso, até um título inteligente. O Bitcoin está a fazer exatamente aquilo que é necessário. Por acaso, este título, eu concordo perfeitamente, este título aqui é um título inteligente, ele é um bocado dramático, cada um faz o tamanho dele que quiser, é um livro de escolher. E ele até aproveitou para meter lá atrás, ele ali numa capa de uma revista. Está giro, meu. Está a giro. Só mais uma. A Massive Selling of Bitcoin Now as exchange uh, também se calhar estavam já a ficar sem material <risos> mas pronto Sabe é assim fica descansado que alguém tem o saco aberto à espera que elas ganham. vamos então ver aqui no Google Trend se nós procurarmos a palavra Bitcoin e formos pesquisar na última hora nós vemos aqui que o o interesse na última hora tá está ótimo, está ótimo, <risos> está fixe, está aí na direção que é necessária, porque é assim, é mesmo inevitável e necessário. Vamos continuar aqui, Cryptocurrencies, quem é que está aqui no top? Cryptocurrencies price by market cap, Bitcoin em primeiro, of course, mesmo que... E uh, logo a seguir o Ethereum, pai estes dois é assim. Eu até compreendo. Há algumas pessoas que não que não se interessam por o Defei, dizerem que é pai isto é Bitcoin e Ethereum. O resto é tudo shitcoin, pa. Eu até compreendo. que é, Eu não concordo, mas compreendo porque é que dizem isso. Mas pronto, temos aqui a ver aqui o mercado todo a cair. A seguir ao, ao em temos o Tether, BNB. XRP, meu. toda a gente diz mal do XRP, meu. Pá, o XRP tem suas qualidades, o XRP é uma moeda para analisar e para estudar, quem não conhecer, olha, apontem aí no caderno, estudem esta moeda, estudem os projetos, esta moeda é muito subestimada, muito subestimada. Solana, olha, esta aqui tem que pesquisar mais um bocadinho sobre ela, não conheço muito sobre o projeto mas por acaso estou muito interessado em conhecer e pesquisar mais sobre esta moeda. Cardano, ADA. ADA, esta aqui há, há um ano ou um pouco mais do que isso esteve a e, e era uma grande oportunidade para quem comprou isto a 10 cêntimos. Deixa eu ver aqui. Olha, quem comprou aqui quem comprou aqui, olha, 8 cêntimos 9 centimos eu lembro-me de estar a trabalhar e estar a comprar um chacuito desta cena. e disse à Maria, olha, isto para o ano, a cardante, isso é uma aprova, de andar a passo de caracol, mas fazem tudo certinho. Isto aqui é uma moeda, ah, e depois para o preço que estava, para o preço que estava, era mesmo para guardar uns chacinhos, e olha, quem comprou aqui, nem que fosse sem paus, olha, já agora deixa-me a fazer aqui, aqui a conta. 100 paus a dividir, eu comprei muito mais que 100 paus na altura, 100 paus a dividir por 0,12, eu nem vou pôr aqui 8 e isso que andou aqui muito tempo, aqui em valores muito mais baixos, 4 cêntimos e não sei o só vou fazer as contas aqui mesmo tipo a, a 12 cêntimos, com 100 paus, quem comprou a 12 cêntimos tinha 833 moedas, e essa pessoa se vendesse, no topo histórico vezes 2.73 ora com 100 paus a pessoa tinha ganho 2.274 paus agora imaginem se em vez de investir em 100 paus tivessem comprado mil paus era por aqui mais um zero eram 22 mil euros é assim um gajo com mil paus fazer 22 mil e tal man é assim estudem Sobre o ecossistema, aproveitem estas oportunidades. Há projetos que, que estão agora aqui nestes ranges, tipo que há o pump quando a moeda começa e depois cai. Há moedas que neste momento estão agora aqui nestes ranges que pá, quem as de comprar. Eu não estou a dar conselhos financeiros, mas a pessoa que comprar aqui uh, nestes ranges, em certos projetos que existem aí, que eu nem vou dizer o nome cada um faça a sua pesquisa, uh, elas um dia podem subir, podem subir qualquer coisa significante, nem que subam, há certos projetos que nem que venham a um euro, a pessoa ganha carradas de dinheiro. Eu conheço quem tem milhões de quino e milhões de, de Shiba, para ter milhões não é preciso ser muito dinheiro, porque a moeda é tão barata que com um pouco dinheiro qualquer pessoa pode comprar milhões de moedas. Essas pessoas que estão a fazer desses projetos, se eles chegarem, nem que seja a 10 cêntimos, é pá, é uma cena brutal. Imagina então se chegarem a dizer a euros e tal, enfim, abram o olho, porque as notícias de quando saem já é tarde uh, e os projetos são muito mais interessantes quando, quando estão logo no início, não quer dizer que não, por exemplo, a Polkadot e outras... Outras moedas de qualidade estão sempre interessantes a vida toda, não é? Não estou a dizer que só no início é que é interessante, mas há muitos projetos no início Tem acreditar neles, nem que seja só umas moedinhas daqui e de pá, guardem, guardem estes trocos, porque depois basta uma. Basta uma que subir que ficam todas pagas. Às vezes um gajo corre o risco de acordar de manhã e já não ir trabalhar. <risos> Continuando, vamos ver aqui então a é um listazinha temos aqui Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, XRP, Solana, Cardano, Terra, Binance ah, A Avalanche ah, tem um node, moeda interessante um dia vamos falar sobre isso é pena é que para fazer staking tem que se tomar 2 mil moedas olha, quem quer fazer staking aproveita quando, quando o BTC descer mais e o mercado despincar mais numa beca 166 passarem a ser epá, um valor mais aceitável, se calhar já é possível para algumas pessoas depois comprarem as duas mil moedas para fazerem o staking, porque qual o preço que estava. E o staking, pá, olha, depois vamos falar também de staking um dia, porque as pessoas uh, percebem o staking só a nível de valores, quanto é que vão ganhar daqui a não sei quanto tempo, mas não entendem. Uh, quando é que é a melhor altura de fazer staking, isso a mim parece-me óbvio, mas há pessoas que podem não ter a mesma percepção das coisas, um dia vamos falar aqui sobre staking e partilhar um bocadinho aqui sobre isso ora, Ponkadot Dogecoin, Terra Shiba, Shiba em 15 Shiba em 15 grande grande Shiba meu. olha aqui o market cap desta moeda, olha, repara bem esta moeda esta moeda é óbvio que não tem a mesma utilidade que uma chain link uma polkadot ou outros ou outras outros projetos como é óbvio para quem conhece os projetos mas mas mesmo não sendo uma moeda uh, com aquela utilidade que outros projetos têm há uma grande adoção man. há uma grande adoção e se a gente formos não podemos comparar os projetos, mas podemos comparar, por exemplo, aqui o market cap, neste momento, da Shiba, está aqui 11.9. E se a gente formos ver aqui, por exemplo, deixa cá ver uma aqui, olha, por exemplo, a Litecoin, que é uma moeda clássica, está muito abaixo, o market cap está muito abaixo, do que, a, do que a Shiba tem e o um Litecoin posso falar noutra qualquer tudo o que está daqui para baixo olha tem uma marca de cap inferior ao da, Shiba, ao, ao da Shiba olha o DAI aqui moedas muito importantes olha aqui a link reparem a Shiba tem 11.9 de marca de cap olha a link meu uma moeda boa uma moeda importante para os oráculos 5.5 ah, é assim, não subestimem os projetos só pelo market cap, só pela utilidade, só pela adoção. Analisem-se estudo no geral, porque isto aqui tem muitas variáveis. Às vezes há moedas que não têm utilidade nenhuma e pampam mais do que aquelas que elas têm grandes fundamentos. Continuando, o top 20 aqui do, dos RC20, nós viermos aqui para baixo. Estiba está em sétimo lugar, olha que não é para todos, uma moeda que está, eu não sei se a outra está no top 10, está em quinto. está em quinto. mas é assim, vá, top, top 15, top 20, não é qualquer moeda que está aqui nestas, nestas posições, isto basicamente é, é o, o top do, do, dos tokens RC20. E se aqui um, a Shiva, ela está em sétimo lugar. Né? Agora vamos ver aqui em primeiro lugar no, nos tokens RC20: temos o Tether, temos aqui BNB, USD, USDC, X, Binance USD, ORPA do SD. É pá, isto eu. Há, há quem conheça melhor estes projetos, eu nunca tive muito interessado aqui nesta. O BNB na Bolomos, estes aqui, pá, olha, não conheço, mas nunca fiquei muito interessado por estas cenas que acabam em X. <risos> <risos> Ora, Matic, caraças, mesmo a Matic, a Matic, meu, isto, isto tem aí projetos e coisas a ser feitas que pode. Se aqueles projetos vierem a ter mais adoção, isto pode ser uma moeda muito interessante. Esta aqui está na minha mira: DAI, stablecoin, DAI. Ah, estão a ver, até stablecoin já elas não são assim tão, tão stables. Elas também oscilam um pouco ou muito, mas olha: 1.003, não é 1.0. Mas pronto, continuando. Orpa de BTC, Cronos, CRO, CRO, e bacana, sério. Não, estás a brincar, 0.35, 0.35, bem, por estandar, daqui a mais dois dias um gajo já pode mandar vir um cartão metal. Agora, Tron, 12 também tem aqui, a Tron também tem aí projetos, tem um projeto feito com, com, uma, com, com outra moeda, que até acho que é uma cidade, Ethereum e Trono. Há uma cidade virtual, naquilo é muitas virtuas, tem bonecos, as pessoas trabalham como se fosse na vida real e ganham um ordenado como se fosse na vida real, alugam casas como se fosse na vida real. É tipo, pá, não digo um, um second live, mas é uma cena diferente. É, é tipo o um mundo virtual, ainda está a crescer. Também há um grande projeto. De, de Tron a nível, a nível virtual e, e isso pode ser interessante porque esses projetos, embora a gente saiba que o que se faz no mundo virtual também se faz, é na realidade e eu pessoalmente não tenho muito interesse, eu para mim o, o VR é para jogar payday, mas acredito que possa haver muito mais adoção do que, a filme que há filme que há hoje, até porque essa tecnologia está uh, sempre a ser explorado e está sempre a ser melhorada e então, estando a trono num projeto uh, desses uh, poderá ter uma adoção muito maior e fazer com que a especulação aumente aqui nesta moeda e tendo em conta que este preço está uh, aqui foi o que falámos lá atrás na aula, é assim, os chequinhos aqui no futuro, não sabe se um gajo um dia acorda e não vai trabalhar mas pronto é inevitável o Bitcoin vai cair abaixo dos 30 mil. Diz analista que acertou em cheio em preço de 2018. Deixa, vamos cá ver esta notícia aqui mais ao pé. Pera aí. É inevitável. É, isso é. O Bitcoin vai cair abaixo dos 30. Sim, ok. Diz analista que acertou em cheio o preço em 2018. Oh, bacana, é, se assim, Para já, o relógio parado também dá horas certas duas vezes por dia. E com certeza não foi só eu que acertou. Há muitas pessoas que, que conseguem prever coisas. Eu, por exemplo, eu no meu trade view, há, ao longo do tempo que vou estudando, a, a minha assertividade nas, é nas previsões vai aumentando. E não é agora, porque eu adivinhei que o bitcoin ia fazer um topo duplo ou porque não sei o que, isso não faz de mim. Isso não quer dizer nada. Eu, eu posso fazer uma análise errada. Sobre algo, isso não faz de mim o guru aqui da, da, da capoeira, mas pronto, é assim. Mas se ele diz inevitável, o Bitcoin, okay. vamos lá ver aqui mais ao perto. Então, o BTC não conseguiu manter para nós, não me interessa, não conseguiu manter o nível, não sei o que, e então, parecer essa quebra de tendência de baixa foi uma armadilha dos torços, mal Eu acho graça, é assim. A é Elios Waves tem ondas que sobem e descem. Essas ondas são motivadas pela psicologia das pessoas que estão no mercado. Mas quando o preço uh, faz essas ondas, 1, 2, 3, 4, 5 ABC, as pessoas têm sempre a mania de culpar as baleias, né? vão sempre, ai, ah, foi uma baleia que coisa. é assim. Uma armadilha dos torres, uma armadilha dos torres, pá bacana. tudo em Otto Wave, é assim: estuda em Otto Wave, uma armadilha dos torres. Ok, vamos passar à frente. Parece que um teste possível, parece que um teste e possivelmente uma varradura de suporte 28 é inevitável neste momento. É assim: aquilo que eu estou a entender, acho que é uma armadilha dos touros. Parece que o que um teste e possivelmente uma barradura de suporte. Oh pá, este gajo está todo baralhado. Olha, eu, eu olho para isto e é assim, uma pessoa que meia é isto ainda fica mais baralhada. Siga-me, façam a vossa própria análise, não esses bacanas. Não é porque ele agora acertou, não era milhões na semana passada que vai acertar agora agora sempre, continuando. Pelo aprovado no Senado. Pode falhar no combate a crimes com criptomoedas e prejudicar empreendedorismo e firma especialista. Desculpa. Falhar no combate a crimes com criptomoedas. Natureza descentralizada e não permissionada das criptomoedas dificulta o monitoramento das transações. Dificulta o monitoramento das transações. É assim, a blockchain é pública bacana mas ok querem dizer que se calhar que perdem o rastro realizado por cidadãos por cidadãos olha realizadas por cidadãos brasileiras em exchanges realizadas fora do Brasil então são espertos meu estão as pessoas estão a sofrer estão a ver uma moeda do Brasil a descer Olha lá eu agora tenho um trabalho eu recebo o ordenado na moeda do meu país só que a minha moeda está sempre a descer não é se eu comprar hoje um quilo de batatas amanhã eu não digo no dia a si, se calhar até deste um dia para o outro mas para a semana ou para o mês que vem eu com o mesmo dinheiro já não compro a mesma quantidade de batatas o que é que tem as pessoas quererem fazer reserva de valor que é assim se elas estão no país delas o dinheiro delas está a ir abaixo tipo que está a perder está pronto está a desvalorizar o que é que tem das pessoas quererem uh, conseguir manter o valor do dinheiro o qual elas tiveram que trabalhar para ganhar é pá e depois é assim relacionar isto como uma coisa má Epá, isto é de uma isto é de uma ignorância é, é uma ignorância brutal, ou então isto é uma ganância brutal. Então o governo agora queria o quê? Que as pessoas fossem obrigadas a usar uma moeda que está a desvalorizar e que batessem palmas e ficassem todas contentes. Não, as pessoas estão a tentar fazer a reserva de valor do dinheiro delas que não andam a trabalhar para quê? Não é? Porque é assim: elas fazem tipo 8 horas por dia, amanhã não vão fazer menos, fazem sempre as mesmas horas. O que você ser pagas numa moeda que cada vez vai ao menos. Ah, as pessoas são livres de, hoje em dia, não é? De tentar escapar a estes esquemas, porque o esquema aqui é do Estado. O esquema aqui é do Estado. Natureza descentralizada e não permissionada dos criptoativos dificultou o monitoramento das transações realizadas por cidadãos brasileiros em equações estudiadas fora do Brasil. Afirma os especialistas, é pá, não é preciso ser especialista. Destacando o poder limitado que a regulação terá para evitar crimes financeiros envolvendo ativos digitais. De e depois relacionam isto com crime para justificar quererem obrigar as pessoas a ficarem numa moeda, ficarem presas a uma moeda desnomorosa. É, pá, olha, eu não sou brasileiro, mas é assim, eu sou inteligente, eu considero-me uma pessoa inteligente. Pá, metam-se num lugar destas pessoas. Metam-se num lugar destas pessoas, vão ver que não é necessário ser especialistas para perceber que estas pessoas têm uma moeda, estão a ser pagas diariamente numa moeda, tá a desvalorizar. O que estão a fazer fazer muito bem. Pá, se, não, se dificultam o monitoramento das transações realizadas, ótimo, men bacana, ainda bem. É assim, blockchain é pública, mas perdem o rastro, ainda bem, meu. ainda bem, porque estas, toda a gente. Toda a pessoa merece receber uma recompensa monetária justa pelo seu trabalho, mas se for paga numa moeda que desvaloriza, opá, olha, isto aqui, isto aqui é notícias feitas para quem? Eu não, não, não tenho a entender, porque uma pessoa que tem este problema, não é? Não, não, até eles queriam o quê? Criam ah, em porque aquilo é, ah, é para evitar crimes, não, meu crime é o que o governo faz. Crime é o que o governo faz às pessoas. Isso, é crime financeiro, exatamente. É isto não é para evitar crime financeiro. O, aquilo que eles fazem é que é um crime financeiro. E uma pessoa que, que estude e que, que perceba as coisas entende que isto é completamente falso. Isto é completamente falso tipo uh, não é falsa a notícia, é falsa a forma como estão a falar as coisas porque quem lê é isto estão a relacionar para já estão a relacionar a saída do é da moeda peixes estrangeiros como como se fosse um crime. Isto aqui é denegrir a imagem. Ah, eu acredito que muitas dessas pessoas que meteram dinheiro nas exchanges são pessoas que trabalham e são pessoas honestas. Elas apenas querem querem fazer reserva de valor mesmo. pá olha, isto é o tipo de notícia que se nós formos acreditar aquilo que nós virmos e não questionarmos as coisas realmente como elas são epá, então o mundo está perdido porque nós não podemos acreditar em tudo, questionem, perguntem-se porquê, pesquisem, vão ver epá, que cena continuando BTC 6 altos antes mostram alguns sinais de alta hoje, ai alta hoje há 12 horas está em alta está em alta <risos> Olha, só por aí o analista está despedido. Vou f... <risos> <Pô> ao escritório <risos> e está despedido. isto <risos> oh, foi metido há 12 horas. Ainda é o um nível que o Bitcoin precisa de fechar acima antes de uma reversão, que uma reversão possa começar. Olha, se calhar, se calhar os traders, aqui é de traders, os traders dizem que na papel ao é nível. Olha, se calhar estas pessoas são mais inteligentes do que aqui o. Nem sei dizer o nome. E eu vou dizer porquê. Eles dizem que precisa de fechar acima antes de uma reversão possa começar. Isto é inteligente, meu, é inteligente. Eu vou apoiar esta eu vou apoiar esta notícia mostrando aqui uma coisa. É assim tendo em conta que uh, tendo em conta que nós estamos a mover aqui numa Eliot, portanto quem conhece Eliot sabe que Eliot Elliot normal solve 1, 2, 3, 4, 5 e faz a retração ABC, mas quando o mercado está a descer, a Eliot Wave trabalha desta forma: 1, 2, 3, 4 aliás, 1, 2, 3, 4, 5, desce, em vez de ser 1, 2, 3, 4, 5 a subir e depois faz o ABC em vez de ser a descer, é subir, aqui desculpa enganei-me, é 1, 2, 3, 4, 5 a descer. E a Elliott normal é a subir. E aqui faz o AVC subir, em vez de ser a descer, isto num canal a subir, após um pico qualquer, não interessa se é um histórico ou não, é uma tendência de, de, de queda. E então é desta forma que nós vemos a Elliott wave. E eles dizem aqui na notícia que, Uh, precisa de fechar acima antes de uma reversão possa começar. Isto é inteligente, isto é inteligente. Não sei se eles foram ver da mesma maneira, mas isto é inteligente e eu digo porquê. Tendo em conta, tendo em conta que nós fizemos aqui um ABC da parte de baixo do canal até cá acima, ABC. E agora estamos a chegar ao fim, estamos agora a chegar ao fim de uma... De uma, de uma correção 1, 2, 3, 4, 5 num canal não a descer. Normalmente as correções são ABC. Neste caso, com a Web é ao contrário, porque o mercado está a descer. Será uma correção 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, o mercado fez 1, 2, 3, 4, 5. E eles dizem que uh, precisa fechar acima antes de uma reversão possa começar. Sim, senhora. Porquê? Porque sempre que chega aqui a uma onda 5, sempre que chega aqui a uma onda 5, portanto, que vem daqui de trás, 1, 2, 3, 4, 5, ele depois irá fazer isto. Uma vez que nós já estamos aqui nestes fundos, e tendo em conta que a última, se nós compararmos esta Elliot Wave, 1, 2, 3, 4, 5, em tamanho, em comparação com esta, nós podemos ver que ela é muito mais pequena em relação a esta ora, então também não podemos esperar uma correção ABC uma correção um movimento de, de ondas ABC deste tamanho não é não podemos esperar um ABC deste tamanho numa numa numa ondas de Elliot Wave 1 2 3 4 5 deste tamanho então, o que é que nós podemos esperar? Que, por exemplo, esta aqui pode-se comparar àquela ali, mas assim, ela é até é mais pequena que as outras. Eu não acredito que ela não faça uma grande, uma grande subida. Mas, sim, senhora, aquela notícia diz que pode corrigir uma beca antes de descer e ela, de facto, pode ali corrigir. Pode não, ela vai corrigir. Ela vai corrigir. E então será mais ou menos, se calhar, algo. algo como é que tá aqui? Deve ser algo, se calhar, mais ou menos como isto. Deve ser algo assim. Qualquer coisa como isto. Deve subir aqui. Se calhar aqui esta coisa não existia. Pronto. Deve, deve fazer aqui um A, B, C. Deve fazer alguma coisa assim deste género será aqui inventar imaginar nós não sabemos não é? sabemos qual é que é o movimento não sabemos até aonde nem sabemos quando vamos imaginar que ela vem aqui até o topo do canal pronto ela agora fazia aqui uma correção que é aquilo que eles estão a falar aqui que é precisa fechar acima antes de uma reversão possa começar eu nem sequer vou ver aqui os níveis nem sequer vou ver aqui os níveis, mas se formos a ver, eles estão a falar em 38. 38, se bem que isto aqui está em euros não está em dólares. Uh, 37, é assim, pode subir um bocadinho mais, pode subir um bocadinho menos. Às vezes os preços também saem aqui fora destes canais, o que não quer dizer que o canal fique inválido. Porque, quando há estas correções para cima, também costuma de haver para baixo, no mesmo canal. E isto é devido a haver muito volume a entrar ou muito volume a sair. É assim: pode acontecer algo parecido com isto, sim senhora, mas depois, se calhar, vai haver uma correção maior do que a anterior. E a onda 3 é sempre maior. Pode acontecer algo. Pode acontecer algo mesmo, tipo isto. Tipo uma cena assim. Pode acontecer algo tipo uma cena assim. Por exemplo. Vamos ver. Mas o que, o que eles estão a dizer é que pode subir. Pode não, vai subir mesmo. Eles têm razão. Que no, na Eliot Wave agora, neste momento, isto foi metido há quantas horas? Foi metido há 13 horas este, este movimento. Já estava em curso. Isto são velas de 6 horas neste gráfico. Tem razão, sim, senhor. Isto pode subir aqui uh, até aqui ao topo do canal e depois fazer uma correção maior. Se nós viermos aqui ver aqui no semanal, estamos a andar aqui neste, neste canal, que é o canal que nós vemos aqui nas 6 horas. É este canal que tivemos aqui a analisar nas 6 horas nós viemos aqui ao semanal aquilo que, que eles estão a dizer na notícia é que o preço agora, quando chegar aqui nem, nem, nem é obrigatório chegar aqui abaixo aqui nesta linha de baixo até pode seguir já diretamente para cima, eles estão a dizer que vai subir até aqui para depois então corrigir eu também acredito e até pode acontecer mais do que uma vez. Ele não tem que vir aqui e cair. Ele até pode andar aqui a subir e a descer. Até pronto. E como pode agora de repente, enquanto eu estou a falar, fazer já aqui uma vela para baixo e depois ir para cima. Isso pode acontecer muita coisa. o preço fazer aqui um que eu entender, Mas a nível de Elliott Wave, que estes, estes movimentos não falham, eles acontecem. Aqui em Alley Outwave a gente pode ver que vai haver aqui um ABC para cima e depois irá haver um, dois, três, quatro, cinco para baixo. Não sabemos se será o último ou se ainda haverá mais uma Alley Wave. Mas pronto, continuando. Esta notícia aqui até tem algum tem algum suporte verídico. Se bem que tenha publicou aqui o Raques Ra não sei das quantas, o BTC e os Autocantos mostram alguns finais. De alta hoje, não, e ele estava completamente errado. E assim ele até pode ser um grande analista e uma boa pessoa, uh, não deixa de ser. Gente, não, não tem que acertar em tudo. Mas não, não, falhaste, mano. Binance, lista e ver claro que lista, e eles pagaram do BEST, claro que lista que subiu, não sei quantos por cento na última alta. Aí é com caraças, mano. E mais 11 criptomoedas para brasileiros comprarem no cartão de crédito. Olha, olha, mais uma, mais uma. Bem, a Binance já deve ter uma lista. Nem sei quantas é que estão na lista. De, por exemplo, o Kraken, nós temos 100 e tal. ok a Coinbase e a Binance? Assim, a Binance, essa vai mesmo a todas. Essa um gajo chegar à frente, até mete no cripto-escudo. Senadora mexicana propõe meio de criptomoedas. Precisamos de Bitcoin como moeda legal. Olha. Olha, é assim, sem a conhecer de lado nenhum, só por esta frase a gente percebe logo. Senadora mexicana propõe lei de criptomoedas e diz que isto aqui tem aqui um, um sinal que é a frase dela: Precisamos de Bitcoin como moeda longa. Sim, senhora. Cheio no link é a cripto da vez. Cheio no link é a cripto da vez. Depois do de baleia mais rica do Ethereum comprar. 12 milhões em link e mais criptomoedas. Pá, eu não sei se isto é verdade, meu. Eu não sei se isto é verdade. Porque é assim, estamos a falar que íamos ver os holders. Vamos deixar aqui um bocadinho de, das notícias de parte. E vamos ver aqui os holders. É assim, ele está a falar de holders tem é no link, né? Ele está a falar de holders de link. É assim: os holders de link neste momento subiram apenas cento que é quase nada. Não sei onde é que ele está a ver, mas é assim: pá, aqui no meio destes números, não é? No meio destes números, deve estar lá os 12 milhões, mas é assim: o que é que é 12 milhões? Aqui peste para este market cap, se calhar nada, não é? Se calhar nada, não representa nada. E agora o que é que tem do bacana ter comprado 12 milhões? A baleia mais rica do Ethereum, comprar 12 milhões em é Epá, quem o isto é uma cena excepcional. Mas depois se um gajo for aqui ver... Pá, market cap do link. Onde é que estão divididos aqui os 12 milhões? Onde é que está a parte do gajo? Eu não estou a ver o, o que é que isso vai fazer de... Mas pronto, a ideia do gajo. Portanto, esta notícia é assim tão, tão importante. Eu acho que isto é mais tipo... Pá, não sei, é mais para promover ou qualquer coisa assim mesmo. Vamos acabar aqui por hoje. Vamos só terminar aqui com, com a imagem do do BTC no gráfico semanal quem viu o primeiro vídeo ao ar para café na semana passada sabe que eu estou à espera que o preço venha aqui à média de 200 continuamos aqui no nesta queda segundo os youtubers isto vai para o zero ai ai e vamos ver, então fazer aqui de novo aqui as nossas ondinhas ora vamos aqui do topo, aqui A, B, e agora aonde é que vai parar o C? Já não sabemos a que nível é que vai parar, temos uma ideia, sabemos onde é que é os máximos, sabemos onde é que é os mínimos, nós imaginamos, não é? Cada um tem -se os isso. seus máximos e mínimos, cada um tem a sua ideia do, é do mercado. Portanto, não sabemos os níveis, nem sabemos o quanto, se vai acontecer agora, já imediatamente hoje, cai aqui uma vela vermelha enorme, ou se isto ainda vai ter que andar uns quilómetros. Mas uma coisa é certa, já fizemos a onda A, já fizemos a onda B, e agora temos que fazer uma onda C. Esta onda aqui, podem dizer e fazer e pensar o que quiserem, esta onda já está em movimento, e esta onda não vai parar. E para seguir isto ao perto, para seguir esta onda no semanal que vai de B a C, cada um pode ver aonde quiser, eu vejo aqui no gráfico de 6 horas, é seguir aqui a continuação. E vamos ver, espero que tenham gostado, subscrevam, estamos juntos. <risos>